Oi, gurias, tudo bom? Eu acho que eu nunca contei como que eu comecei com essa ideia de produzir conteúdo, então chega mais que a gente vai conversar sobre isso. Se você está chegando aqui agora, prazer, eu sou a Victoria. Eu nasci no dia 9 de julho de 1995, aqui em Porto Alegre, e eu sou formada em design gráfico. Eu sempre fui uma amiga que mete a cara e testa os produtos, que vai lá e faz as unhas diferentes, que inventa moda com maquiagem, com cabelo, com tudo. E aí depois conta para as amigas o que, que achou, como é que foi a experiência, se vale a pena ou não. E como eu sou muito tímida, o escrever sempre foi a forma mais fácil para mim de externar as coisas que eu penso, que eu sinto, o que, que eu acho das situações. Foi por isso que lá em 2011 nasceu o blog Santa Irania, que foi como eu comecei na internet. Na época eu já consumia muito conteúdo online, então eu já seguia blogs de moda, blogs de unhas, mas nenhum falava exatamente o que eu queria falar e aí eu vi no, nisso uma oportunidade de começar a documentar os meus testes então eu documentava os meus esmaltes, quais esmaltes eu já usei da minha coleção o que, que eu achei de cada um, quais que eram parecidos uns com os outros no início eu não assinava o blog com meu nome, eu sempre tive muita vergonha como eu falei então eu gravava escondido no Trancada num quarto, falando bem baixinho. Os primeiros vídeos aqui do canal foram assim. Uh, eu não contava para as minhas amigas que eu fazia isso. Eu postava, de vez em quando eu postava uma foto, mandava uma foto para elas. Mas eu nunca contei que existia um blog onde eu postava sobre isso. Elas acabaram descobrindo só muitos anos depois. O primeiro vídeo aqui do canal foi em junho de 2014. E desde então, eu, entre indas e vindas, nunca desisti do canal. Mesmo tendo pequenos períodos em que eu ficava afastada, eu estava sempre pensando em alguma possibilidade. E eu fui obrigada a aceitar que isso faz parte de quem eu sou, do que eu gosto de fazer. E é um projeto que me dá prazer, realmente. Então, por isso que eu mantenho o canal. Hoje o blog, ele não é mais só um blog, os conteúdos vão para todas as plataformas que eu tenho, então tem post no blog, tem os vídeos aqui do canal, tem os posts lá no Instagram, e assim vai, e eu tô amando, eu amo fazer isso, realmente é uma coisa que me diverte, é o que eu sou, eu gosto de contar para as pessoas o que eu faço, as coisas que eu testo, que eu invento, e é bem legal ver o retorno de vocês também. O objetivo do canal sempre foi ser uma conversa de amigas, por isso que eu sempre abro com oi gurias, porque é como eu falo com as minhas amigas de verdade, e vocês são os meus amigos, porque vocês dão parte do dia de vocês, sei lá, meia hora, vinte minutos, para ficar aqui comigo, e de alguma forma eu ajudo vocês no dia de vocês, então essa é a proposta, esse é o meu objetivo. Exatamente por ser uma conversa, eu espero que vocês se sintam muito livres para vir aqui e comentar e pedir, e dar dicas e realmente compartilhar a informação e a gente conseguir construir o conteúdo juntos. Então sintam-se muito à vontade para comentar, para curtir, para me seguir nas outras redes e comentar, conversar comigo por lá também. Por hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da minha história com a internet e que se vocês se sentirem à vontade, deem um like e se inscrevam no canal. Um beijo e até. Tchau!